Jesus Cristo, aleluia, A palavra é alimento e da vida, vida, aleluia, glória a Ti, Senhor.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 é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber. Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-se em doze tronos para julgar, as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos Por causa do meu nome receberá cem vezes mais E terá como herança a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor não deseja simplesmente que sejamos pessoas de bens, mas pessoas do bem. Não que ter bens seja um pecado, o pecado está no apego. E justamente o Senhor vai nos falar sobre esta realidade das pessoas que são bastante avarentas e apegadas àquilo que tem. E aquele não está condenando propriamente os ricos, mas aqueles que têm esta mentalidade de ricos, do acúmulo, esquecendo-se do outro que precisa também da ajuda. Aquele que mais tem, seja em termos de bens, de conhecimento, de possibilidades, também tem mais responsabilidade diante dos demais que menos tem. É a partilha daquilo que nós possuímos, mas que na verdade não pertence totalmente a nós, nos foi dado por Deus. Ainda que nós tenhamos conquistado sim, com o nosso esforço, mas tudo provém de Deus. Deus. Somos apenas aqueles que, como na parábola dos, dos talentos, multiplicam o que Deus deu. E hoje Jesus diz uma palavra um tanto forte. Ele diz assim que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus está excluindo uma classe social? Ou está falando daquele coração que deixa... Que muitas coisas o permeiem, o ocupem de maneira que não haja lugar para Deus e para o irmão. Primeiramente é preciso entender esta figura que o Senhor está nos apresentando. As agulhas eram passagens, eram como que portões das cidades do oriente. Nas quais as pessoas entravam com os camelos com suas mercadorias e normalmente cidades onde havia um comércio maior. De maneira que os mercadores, os comerciantes para adentrarem o portão de uma cidade tinham que descarregar os seus camelos e ali pagar os impostos porque era um lugar de, de controle de bagagens, como uma alfândega vamos dizer assim. E apenas depois, eles podiam, daí, ao passar com seus camelos, não é? retirar essas mercadorias e levá-las. O Senhor fala que é mais fácil que um camelo passe por este bu esse buraco, ou seja, essa passagem estreita, do que uma pessoa rica, e aqui entendido uma pessoa avarenta, entre no reino dos céus. Porque o camelo... Ele é capaz de se desapegar, de descarregar aquilo que tem. Agora aquele que se apega, seja ao muito ou seja ao pouco que tem, é alguém que está retendo para si. O Senhor hoje fala isso para homens que também têm poucas coisas. E no entanto, Pedro, um pescador que não fazia Parte de uma classe privilegiada diz assim, Senhor, mas se for dessa maneira, quem vai ser salvo? Olha só a mentalidade de Pedro, não é? Não é que ele tivesse muito, mas quem sabe ele estivesse sim com os seus apegos. Ainda que ele tenha dito, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Mas o que nós vamos receber? Olha a mentalidade. Nós deixamos tudo, mas... Ele ainda pensa no que ele terá em troca. É claro que Jesus sabe que os seus apóstolos, seus discípulos, né, que se tornam depois apóstolos, não estão totalmente prontos, eles precisam ser formados. E Jesus vai hoje orientá-los. Ele dará aquilo que é mais precioso, a vida eterna. Essa é a grande riqueza do cristão. Mas antes da eternidade, o Senhor também nos faz outras promessas, quando nós temos a capacidade de nos desapegar. Desapegar do quê? Daquilo que nós temos, ou quem sabe, do tempo que nós poderíamos usar para outras coisas, e acabamos doando para Deus, partilhando, dividindo com os outros a nossa vida. Esses que tiverem esta capacidade vão receber cem vezes mais aqui na Terra. Um exemplo são os religiosos que têm um voto de pobreza, que não quer dizer um voto de miséria, é um voto de desapego. Os religiosos eles não têm coisas em seu próprio nome. Eles fazem uso sim dos bens desta Terra para a evangelização também para a sua sobrevivência, mas não se apegam àquilo que lhes é confiado, porque são apenas administradores. Também nós, cada um na sua vocação, seja matrimonial, seja na vida de solteiro, seja na vida missionária, enfim, em todas as vocações, somos convidados também a ter um coração desprendido. Nós não vamos poder pensar que pelo fato de muitos de nós não sermos ricos, que esse evangelho não vale para nós. Talvez a nossa mentalidade de ricos seja aquela de guardar os ressentimentos. Isso não é acúmulo? Ou até mesmo ter uma postura arrogante, como se fôssemos superiores a outras pessoas, por aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos, o que é isso para Deus? Nada, nada. Mas quando isso tudo é colocado com a graça de Deus a serviço, o quanto isso pode alcançar outras pessoas? E como nós podemos nos enriquecer, enriquecer aos outros? Quem se doa, quem participa de uma comunidade, é alguém que amplia a sua família. E nisto consiste também receber aqui na terra, cem vezes mais, irmãos, irmãs, pais, mães, casas. Como é gostoso quando na vida em comunidade a gente sente que esta irmandade, esta fraternidade vai além dos laços sanguíneos. Quantos irmãos e irmãs nós conquistamos na igreja, não é mesmo? Como é gostoso quando a gente sente que além da nossa casa, que é ali o espaço do nosso refúgio, do nosso descanso... Nós também temos a casa de outras pessoas que são abertas a nós. Eu como sacerdote vejo essa grande graça também, as portas que se abrem de tantas pessoas, não só das suas casas, mas dos seus corações. Falo que grandiosidade é essa como sacerdote ter acesso a... Não apenas ao lar das pessoas, né, mas aquilo que há de mais sagrado, que talvez as pessoas não contem para ninguém. Isso é cem vezes mais já aqui na Terra. Ser acolhido, acolher, que riqueza é essa? E que pobreza é a mentalidade de alguém que se fecha, que se apega? Se apega talvez a grandes quantias de dinheiro ou de bens, ou se apega até mesmo... Aquele pouquinho que tem e se fecha morrendo para si. Não no sentido de renunciar a si mesmo, mas morrendo na sua alma. O Senhor fala do desapego da nossa vida para ganhar a vida eterna. Esse desapego é não permitir que a nossa vida esteja ancorada nas coisas, mas que nós possamos fazer um bom uso das coisas para um bem também dos outros, não apenas o nosso e principalmente vendo a Deus como sumo bem. Que nós saiamos desta igreja, desta Santa Missa, sabendo que esse amor que se deve primeiramente a Deus, como nós ouvimos hoje na oração do dia, não é? Deus acima de tudo, de todas as coisas, nós possamos também partilhar com os outros aquilo que o Senhor nos deu, ou melhor, aquilo que o Senhor nos emprestou nesse tempo que estamos aqui a caminho da eternidade, a verdadeira riqueza da nossa vida, da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.